tô aqui toda cagada, porque hoje é a minha prova de toga então eu tô me arrumando, já tô com a roupa da turma, depois eu mostro o jeitinho para vocês, e eu vou fazer minha maquiagem no salão com a Lela, a Lela é minha amiga, e ela maquia super bem aqui em Porto Alegre, então se tu quiser maquiar com alguém, vai com ela, vou mostrar para vocês todo o processo. E tudo que eu consegui filmar, porque como eu vou tirar foto, talvez eu não consiga filmar tudo Mas eu vou tentar filmar o máximo possível E segundo meu namorado ele vai me ajudar, então vamos ver se isso vai rolar de verdade E agora eu vou lá dar um jeito nesse cabelo que ontem eu lavei Vocês sabem que eu não gosto de lavar no dia das coisas, eu lavo sempre um dia antes Então eu vou lá fazer umas ondinhas nesse cabelo que tá tenso e esperar ele chegar O cabelo tá horrível, eu tenho que passar no salão aí Não, é foto, amor, é vídeo Tá bom Por que eu tô fazendo vídeo? Porque eu falei que eu ia gravar vlog, né? Hum. E aí eu tô tentando, só que eu tenho vergonha de ficar gravando, tipo, na maquiagem Não tinha como gravar de olho fechado Entendeu? Como assim? Vou gravar, Ficar segurando, gravando, enquanto ela tava me maquiando Ah, entendi Eu não tinha como No dia da formatura eu vou tentar levar minha câmera Dá trama pra mim? o que? Da onde? Hum? Filmar onde? A maquiagem? Ah, tá, tá, tô fazendo a maquiagem. Tá? É. Achei que tava, eu ia levar pra formatura. Não, um processo antes. Então, hum. Tu não vai falar nada, é só filmar. <risos> assim o tempo dia inteiro vai ser... Não, é que eu já expliquei, que a gente tá na prova de toga, que a gente ia fazer fotos e acessar, tipo, flipzinhos durante a prova, porque eu não tinha como pra fazer o tempo inteiro. Porque eu estou tirando a foto, tipo, não tem como eu tirar a foto. Mas né? agora? A gente tá aqui esperando pra tirar mais fotos, foto da turma. Agora, né? Aí foi assim, agora sorriam aí. Porque foi a fotos tá dos nossos exercícios. O que, que foi? Atali! Ah, tá depois tu reclama que não aparece nas coisas. É, era vídeo mesmo, então... Era vídeo não. Ah, era vídeo, você era fácil. Estamos em casa, cansados. O boy tá tomando banho. E assim, ó, agora a gente pedir pizza. A gente vai comer. Eu vou tirar esse reboco da minha cara. Eu amei a maquiagem, mas a base na minha pele me incomoda muito. E eu já tô o dia inteiro com ela, tô louca pra tirar isso tudo do meu rosto. Mas eu amei meu olho que a Lela fez. E eu vou deixar os contatos da Lela aqui embaixo. Se vocês quiserem ver as outras makes dela, entrem no Instagram, cadeira da Lela, é L-E-L-L-A. E eu vou deixar escrito aqui também. Então, eu curti muito, muito, muito, muito. Foi muito legal. Infelizmente não tem como filmar muito porque eu estou nas fotos, então não tem como. Mas o que eu pude filmar, eu filmei. As pessoas que, com quem eu mais convivo apareceram, vocês viram aí. E agora a gente vai ficar quietinho, porque a gente tá cansado de verdade. A gente tá desde as da uma. Uh, na verdade, não, é nove, que foi a hora que eu comecei a me arrumar. Desde as nove, de pé, fazendo coisa e tá uma, Esse ano a gente não aguenta mais nem falar, na verdade. Eu tô. Voltando, eu tava ontem com muita dor no maxilar, do, de nervoso, de ficar pressionando, e aí tá começando a voltar já, de cansado mesmo. Então, e ficar quietinho agora. <música>